Olá pessoal, é, meu nome é Alcinei, sou professor do Instituto de Ciências Agrárias do UFMG e é um imenso prazer ter a oportunidade de estar aqui no segundo simpósio de análise de dados e programação. É, agradeço bastante a Experimental Análise Corporation por esse convite, é, onde nós vamos falar aqui hoje sobre redes neurais convolucionais, uma poderosa ferramenta para a visão computacional. É, então pessoal, Iniciando aqui, é, os objetivos dessa nossa apresentação, dessa nossa palestra, né, é fazer com que nós consigamos entender o que, que é visão computacional e qual que é a sua importância na agricultura. Né? Nós vamos conhecer as principais metodologias aí baseadas em redes neurais convolucionais, nós vamos ver a aplicação dessa metodologia em artigos científicos recentes. É, então, o que, que é visão computacional? A visão computacional é um processo de modelagem e replicação da nossa visão humana. Mas para isso nós vamos utilizar um hardware que vai fazer então, a obtenção dessas imagens, né? ou seja, uma câmera, por exemplo, e vamos utilizar um software, uma linguagem de programação para a gente conseguir... É, captar, né, receber esses sinais né, que vem aqui do nosso hardware e converter isso né, na extração de características, tomada de decisões, classificações, ok? É, a visão computacional a gente pode definir ela como sendo a ciência e tecnologia das máquinas que enxergam. E é isso mesmo, nós conseguimos fazer com que uma máquina ela enxergue. Que ela consiga obter informações do cenário que as rodeia, né, por meio de um dispositivo, de um hardware e de um software para fazer a interpretação aí desses valores recebidos pelo hardware. É, nós podemos também definir visão computacional como aplicação de teorias e tecnologias para a construção de sistemas artificiais que obtêm informações de imagens ou então de qualquer outro tipo de dados multidimensionais. Né? Então aqui nós conseguimos entender o que é visão computacional, né? que é o alvo aqui da nossa conversa de hoje. Mas aí vem uma pergunta, né? quais técnicas de visão computacional que podem ser utilizadas? Existem várias e várias técnicas de visão computacional. Algumas podem ser utilizadas para resolver problemas simples, outras para resolver problemas mais complexos. Ou seja, para a gente saber qual que é a qual técnica que a gente vai utilizar, isso depende muito da situação. Né? É, nós podemos ter, por exemplo, uma situação onde a gente tem né, é, um fundo com uma cor uniforme, né? a gente tem aqui, por exemplo, plantas com uma cor uniforme, e a gente consegue fazer uma segmentação apenas por cor. Né? onde nós conseguimos, por exemplo, eliminar aqui dessa imagem o que seria o fundo e poderíamos, por exemplo, utilizar algumas técnicas como esqueletonização onde nós conseguiríamos ver o comprimento dessa plântula. Nós poderíamos também, né, por exemplo, contar o número de objetos que a gente tem aqui nessa imagem, nós poderíamos corar né, essas raízes aqui a fim de fazer com que a cor dela se difira da parte aérea e, numa situação como essa, medir o comprimento né, da parte aérea, o comprimento da radícula, tudo isso utilizando análise de imagens. Né? Nós poderíamos ter um outro caso como esse daqui, onde a gente tem, por exemplo, um fundo branco, o verde corresponderia à nossa palma, o amarelo corresponderia à nossa conchonilha. E a gente conseguiria também fazer uma segmentação, é, descobrir né, o número de pixels correspondentes à doença que tem da palma, né, ou seja, a porcentagem de área lesionada. Né? É, todos esses exemplos que eu coloquei aqui são exemplos que a gente consegue resolver é, apenas considerando os atributos de cor, né, apenas a coloração. Em casos né, onde nós conseguimos resolver dessa forma, é, Existem várias técnicas muito simples que podem ser utilizadas, né? técnicas essas que dependem de um poder computacional bem menor, é uma complexidade bem menor. Em outras situações, a gente não consegue resolver os nossos problemas apenas com esses critérios de corpo é preciso né, considerar, além da cor, o formato, textura, né? Em situações como essa, a gente precisa utilizar técnicas um pouquinho mais complexas como as redes neurais convolucionais, que é o tema da nossa conversa aqui de hoje. É, então, é, veja só, nós temos algumas técnicas, então, de redes neurais convolucionais nos possibilita apenas fazer uma classificação, né? quando a gente está trabalhando aqui com um único objeto. Então, dentro dessas técnicas, né, eu posso ter várias imagens e classificar essas imagens, como por exemplo, essa imagem de um gato, essa imagem de um cachorro, essa imagem de um pato. É... Outras técnicas né, a gente pode utilizar para fazer a classificação e além disso, a localização de forma que nós vamos conseguir saber qual que é o objeto que a gente tem dentro daquela imagem e onde esse objeto ele se localiza dentro da imagem e essa localização geralmente ela é feita por uma caixa delimitadora que a gente chama de bounding box é, algumas outras técnicas a gente consegue trabalhar com vários objetos dentro de uma mesma imagem né? Onde nós conseguimos também fazer a detecção desses nossos objetos, né? nós vamos ter então aqui no caso dois gatos, então a gente tem aqui a caixinha vermelha simbolizando o um gato, né? tem aqui um cachorro, então tem aqui uma caixinha azul simbolizando o um cachorro, e aqui na cor verde o um pato. Então a gente consegue é, verificar diferentes objetos que a gente tem dentro de uma mesma imagem, né? e além disso detectar onde que esse objeto se encontra. E existe existem outras técnicas diferentes que a gente consegue também fazer a segmentação, que nada mais é do que separar aquele nosso objeto de interesse dos demais objetos. Né? Então aqui a gente consegue também classificar, saber quais são os objetos que a gente tem e além disso isolar ele do fundo. Então, como vocês podem ver, existem diferentes é, metodologias que a gente pode utilizar, então a gente precisa saber né, é, qual que é a nossa demanda, né? o que a gente precisa trabalhar. É, se nós precisarmos né, apenas detectar o nosso objeto com uma caixa delimitadora né, e classificar esse nosso objeto, por exemplo, a gente poderia utilizar técnicas sobre o YOLO, né? é ou FASTA, RCNN, que são técnicas bem rápidas. Por outro lado, se a gente precisasse achar uma máscara do nosso objeto, a gente poderia né, utilizar aqui uma técnica de extensa segmentação, como o caso aqui do IOLACT, ou então do MASC-RCNN, né, que são metodologias que a gente vai falar daqui a pouco, é, que são um pouquinho mais pesadas. Então, sempre a metodologia que a gente vai utilizar depende muito do nosso objetivo em nosso trabalho, ok? É, mas o que são redes neurais convolucionais? Então, veja só. De forma bastante genérica, né? de bastante didática, a gente pode compreender redes neurais constitucionais como sendo uma técnica que consegue, por meio de várias camadas, filtrar linhas, curvas e bordas. Né? Então, armazenar isso, a gente vai utilizar filtros. Esses filtros, dentro da nossa imagem, ele vai conseguir né, destacar, por exemplo, o que são linhas verticais, o que são linhas horizontais, o que são curvas, o que são círculos, o que são bordas. Né? E todas essas informações serão utilizadas posteriormente para fazer a classificação de um objeto. Então aqui nessa imagem, né, nós conseguimos ver aqui vários filtros, né, filtros que podem ser utilizados para reconhecer, por exemplo, linhas na vertical, linhas na horizontal, né, círculos. E quando a gente aplica aqui algumas imagens, como por exemplo de rosto, de carro, elefante, cadeira, eles conseguem então, né, a rede neural convolucional extrair de nossas imagens esses atributos, né. De forma que de uma imagem vai conseguir extrair apenas aquelas características que realmente são importantes para a gente conseguir fazer a nossa classificação e a nossa detecção do nosso objeto dentro de uma imagem. Okay? É, então, o que, é que nós vamos ter? A gente vai ter uma entrada nas nossas redes neurais funcionais essa entrada vai ser uma imagem. A gente pode ter uma imagem, por exemplo, em escala de cinzas, né, onde nós vamos ter aqui uma única matriz com valores variando de 0 até 1, um, né, ou de 0 a 255, dependendo aí né, da escala que a gente está trabalhando, é, sendo que numa escala de 0 a 1, um, 0 corresponderia a cor mais escura, à ausência de cor, o preto, né, Valores maiores corresponderia a cor branca e valores intermediários, a tons intermediários, né? Então a gente poderia ter uma imagem preta e branca, onde a gente vai ter só o valor zero e valor um. É, outra possibilidade, né, que a gente trabalha com maior frequência são imagens coloridas. Imagens coloridas, nós vamos ter aqui vários canais, né, que a gente consegue extrair dessa nossa imagem. Então quando a gente tira uma fotografia, né, a gente está utilizando uma câmera... O que, que a gente tem na verdade são matrizes. Nós vamos ter uma matriz aqui, cujo nosso número de linhas será a altura aqui da nossa foto, né? o nosso número de colunas será que as nossas larguras da nossa foto, os valores que a gente vai ter aqui dentro dessa matriz com os tons de vermelho são valores indo de 0 até 1, um, 0 para a ausência de vermelho, 1 um, para um tom de vermelho muito intenso. É, no segundo canal, né, que seria o canal verde, nós vamos ter aqui a mesma coisa, né, com bota as de 0 até 1, sendo um outro maior o tom de verde, e aqui no azul o mesmo raciocínio. né. E a gente unindo esses diferentes tons para o um mesmo pixel, né, de verde, vermelho e azul, a gente consegue constituir aí é, todas as cores aqui do nosso espectro visível, né. Então, é isso que são imagens. A gente tira uma fotografia, uma coisa que a gente vai ter vai ser, então, uma matriz. Cada valorzinho que a gente vai ter nessa matriz vai ser valor correspondente a cada um dos pixels que a gente tem na nossa imagem, né? E vai ser com essas matrizes que nós vamos trabalhar aqui com as nossas redes convolucionais. Então, veja só, nós estamos falando aqui de redes convolucionais, de convoluções e o que, é que são convoluções, né? As convoluções são filtros, são filtros utilizados né, que vão enxergar pequenos quadrados dentro dessa nossa imagem, e esses filtros né, eles vão escorregando, eles vão caminhando dentro da nossa imagem vai captar esses traços mais marcantes. Né? Por exemplo, vamos imaginar que nós temos esse filtro aqui. Nós conseguimos ver que esse filtro está preenchido por valores zero exceto alguns valores que a gente tem aqui, né? que são esses valores 30, que formam uma subidinha com uma curva aqui no final, né? algo parecido com isso daqui. Então, se eu pegar esse filtro e ir caminhando ele dentro dessa imagem, na hora que ele chegar dentro de uma determinada parte que tem uma subidinha com uma curva, né? nós teríamos, então, um sinal que seria gerado por esse filtro, um sinal mais forte. Né? Então a gente consegue detectar o que? O que seria uma curva, aqui nesse caso. É, um outro filtro com ou outros valores poderia, por exemplo, capturar o que seria um círculo, né? que no caso o que seria a orelhinha desse rato, né é apenas a título de exemplo. E quais são os valores que integrarão esse filtro, então? Né? Que tornará ele apto a capturar né? o que seria uma reta, uma curva, né? É, esses valores, pessoal, no início do nosso treinamento, eles são valores aleatórios. Né? É, e no passado do treinamento das nossas redes, esses valores vão sendo ajustados. Eles vão sendo ajustados de forma a conseguir, então, é, ter valores dentro desses filtros que vai capturar... Aqueles atributos dentro da nossa imagem que são os atributos mais importantes para a classificação e detecção daquele nosso objeto. Né? Então, ao longo de vários treinamentos, esses pesos vão sendo atualizados. É, então, veja só, eu falei com vocês né, que nós temos aqui então um filtro. Né? São esses filtros convolucionais, também chamado aqui de kernels. É, vamos imaginar que nós temos aqui as nossas imagens. Né? Então a gente tem aqui a nossa imagem aqui em cima, no nosso canal vermelho, verde e azul. Né? Então é uma imagem colorida. É, temos aqui dentro de cada quadradinho o um valor correspondente a cada um dos pixels. E o que acontece? O nosso filtro: né? a gente tem aqui um filtro de três linhas por três colunas, ele vai vir aqui e vai multiplicar. Menos 1 vezes 0, mais menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 156. E por aí vai até a gente chegar no determinado valor, que é 308. Esse outro filtro que a gente tem aqui, que seria o filtro que vai estar associado à nossa camada de verde, ele também vai ter alguns valores. Esse valor vai ser multiplicado. 1 vezes 0, mais 0, vezes 0, mais 0, vezes... 0, é, né? mais 1, vezes 0, menos 1, vezes 167, e a gente chega nesse valor. O azul, a mesma coisa, somando todo mundo, a gente vai chegar numa saída. Né? Essa saída aqui vai ter o valor de menos 25, né? nesse exemplo aqui. E eu estou falando com vocês que esse kernel ele vai escorregando dentro da nossa imagem. O que, que eu quero dizer com isso escorregando? Né? Nós vamos multiplicando aqui esses nossos filtros, aqui nos diferentes valores que a gente tem dentro da nossa imagem, a gente consegue, então, preencher uma matriz de saída. Né? E essa matriz de saída ele vai ter, então, os sinais que estão tá sendo gerados aqui a partir da nossa camada anterior, da nossa entrada, multiplicada aqui pelo nosso kernel, né? pelo nosso filtro. É, então, pessoal, aqui existem vários outros termos bem importantes, né? como o tamanho do filtro. A gente pode utilizar um filtro pequeno, né? que no caso é um 3x3, a gente poderia utilizar um 4x4, um 5x5. Quanto maior o nosso tamanho do filtro, menor é a imagem, né? ou melhor, menor é a matriz resultante que a gente vai ter aqui. Né? É, dessa multiplicação do nosso filtro com a nossa entrada. É, nós podemos, em alguns casos, adicionar o valor zero às bordas aqui da nossa imagem Para a gente manter a nossa dimensionalidade Se nós fizermos isso, a gente vai estar utilizando o que a gente chama de padding né? Então já pode utilizar um padding de zero, que é colocar o valor zero em torno aqui das nossas matrizes de entrada Outro termo muito importante é o stride né? Aqui a gente está caminhando sempre é, com essas nossas convoluções, né? com o nosso filtro aqui sobre imagem, célula a célula. Né? Então a gente tem um stride de um. Se eu for pular de duas em duas células, tem um stride de dois né? e assim por diante. Então o stride é um monte de pulos que a gente vai dar na hora da gente estar tá trabalhando com esse filtro. Isso é muito importante, porque quando a gente utiliza um stride muito grande, nós vamos ter aqui uma entrada grande e quanto maior for o nosso stride, menor vai ser o nosso output, né? E muitas vezes, dentro da nossa imagem, os pixels vizinhos né, eles são muito redundantes, né? tem uma pouca variação de cor entre os pixels vizinhos. No caso como esse, né, a gente utiliza o stride e isso daí não vai trazer nenhuma perda na eficiência aí da nossa classificação, né? E a gente vai ter a vantagem de diminuir o número de pesos, o tamanho da nossa rede. Né? É, então, veja só, aqui é uma outra imagem. Né? Só para a gente ver, a gente tem aqui uma entrada, né? Com uma, duas, três, quatro, cinco linhas por cinco colunas. Estou utilizando aqui um filtro de três linhas por três colunas. E esse filtro ele vai multiplicando né? e somando os valores obtidos aqui, de forma que a gente consegue chegar, né? em uma, um output com três linhas e três colunas, né? então a gente tem aqui um filtro 3x3, três três. nosso não estamos utilizando padding, que a gente pode ver que a gente não tem o mesmo valor aqui em torno da nossa, da nossa matriz, né? sendo que esse stride, é geralmente, melhor que esse padding, geralmente é igual a zero, e a gente consegue ver que o nosso stride é igual a 1, né? Que a gente está sempre caminhando de casa a casa, aqui lateralmente, de cima para baixo, né? A gente não está fazendo nenhum pulo, ok? É, dentro aqui, após cada é, convolução, a gente utiliza uma função de ativação. Essa função de ativação é muito importante, porque ela permite que a gente consiga é, resolver problemas cuja solução ela é não linear, Né? É, então a gente pode utilizar várias funções de ativação, como a Sigmod, Tancing, Softmax. Né? Sendo que quando a gente trabalha com essas redes convolucionais, né, nessas camadas convolucionais, é bem legal a gente utilizar a Relu. A Relu é a mais utilizada. Né? Ela é muito utilizada porque ela é mais eficiente computacionalmente e ela não traz grande diferença de apuraça quando comparada a essas outras funções. E o que, é que ela faz? Ela vai vir aqui, ela vai zerar né? a saída aqui dessa nossa camada anterior quando nós tivermos valores inferior a zero. E quando a gente tiver valores superior a zero, ele vai retornar o nosso mesmo valor, né? Que está vindo aí dessa nossa camada anterior. É, então, nós temos aqui a nossa função de ativação relu. Outra coisa muito importante é o pooling, né? O pooling ele é muito utilizado para a gente conseguir resumir a nossa informação da camada anterior, né? Então a gente sempre tem várias camadas, essas camadas têm muitas informações, se a gente for resumir, a gente pode utilizar o pooling, né? Esse pooling, pessoal, ele vai então sumarizar esses nossos dados, diminuindo então a quantidade de pesos a serem aprendidos e também ele vai diminuir o overfitting, né? É, e isso, então, vai aumentar aí bastante a eficiência aí das nossas redes. Tanto quanto lá na convulsão, a gente também vai ter filtros de tamanhos diferentes, né? Ou melhor, a gente pode utilizar um pooling de dimensões diferentes. Aqui, no caso, um exemplo que a gente está utilizando um 2x2, poderia ser 3x3, 4x4, né? E a gente também pode utilizar um stride diferente, né? Um stride de 1, de 2, de 3, de 4, né? É, e veja só, a gente tem como imagem de quatro linhas e quatro colunas. Se eu utilizar aqui o um pooling apenas né, de duas linhas e duas colunas, a gente vai ter um resultado aqui, né, uma saída, um output de duas linhas e duas colunas. Né? Então, dependendo do nosso tamanho de slide, a gente pode ter uma redução maior né, da nossa imagem final, né, ou melhor, da nosso output que nós vamos ter e utilizando mesmo o mesmo raciocínio né? Se a gente utilizar um stride maior, também a gente vai ter uma redução maior aí dessas nossas dimensões. É... E o que acontece? Nós podemos utilizar diferentes poolings, né? A gente pode utilizar o max pooling, o sum pooling, o average pooling, né? O max pooling, ele é o mais utilizado. Ele é o mais utilizado, né? Sendo que nós vamos vir aqui, dentro de cada um desses quadrantes, a gente vai pegar o maior valor, né? E apenas esse maior valor, esse maior sinal que vai passar aqui para a camada posterior. É, nós poderíamos também utilizar a soma desses valores, né? se fosse o som um pooling, ou então a média desses valores, se fosse o um average pooling. Né? Mas o mais utilizado é o max pooling. Okay? Outra coisa muito importante né? aqui dentro das redes neuronais é o dropout. Né? O que seria esse dropout? O dropout é o ato de nós desligarmos parte dos neurônios das nossas redes no momento que a gente está fazendo o treinamento, né? É, por exemplo, nós temos aqui nossas redes neurais, onde a gente tem aqui várias conexões né, entre os nossos neurônios. Se eu utilizar aqui um dropout, nós vamos então desligar alguns dos nossos neurônios no momento do treinamento, né? Sendo que nós vamos definir qual que é a porcentagem de neurônios que eles serão desligados e o neurônio a ser desligado vai ser escolhido de forma aleatória. Né? E isso daqui, pessoal, é uma sacada muito importante, né? que traz aí uma grande eficiência para as nossas redes. Porque, por exemplo, vamos imaginar que um determinado, um determinado neurônio, né? vamos dizer assim, ele vai capturar né, uma determinada informação da nossa imagem. Quando a gente utiliza esse drop ele vai forçar que outros neurônios, eles também consigam é, capturar essa mesma informação. Né? Isso faz com que um determinado neurônio não seja muito importante dentro aqui das nossas redes neurais. E isso faz com que as nossas redes elas não fiquem muito sensíveis diante de pequenas alterações. Né? Então, o dropout é algo muito utilizado e muito importante aqui também nas nossas redes neurais convolucionais. É, e a partir do momento que a gente está utilizando aí essas várias camadas convolucionais, num determinado momento a gente vai ter que utilizar o flatten. Né? É, o flatten nada mais é do que o ato de nós linearizarmos as nossas, os nossos outputs, né? Fazendo com que aquelas informações que nós tínhamos em uma matriz se torne um vetor. Né? Isso é muito importante porque nós vamos ter, então, dentro das nossas redes neurais convolucionais, uma determinada parte inicial que vai ser importante para a extração dessas características, das linhas, das curvas, das bordas, dos círculos, por exemplo. Né? É, isso daqui vai nos dar um output, que vai ser uma matriz. Essa matriz, então, ela vai ser transformada, né? Em, uma, em um vetor, né, por meio desse flatten, e esse vetor vai ser utilizado como uma rede neural tradicional para ser, então, convertida no nosso objeto de interesse, né, para ter, então, na verdade, a classificação do nosso objeto de interesse. Então, veja só, se eu tenho aqui uma saída é, com três linhas e né, três colunas, a gente tem aqui nove valores. Fazendo o dela, nós vamos ter que 1, 1, 0, 4, 2, 1. Né? Então, é só pegar a nossa matriz né? e linearizar ela. É... Então, veja só. Depois que a gente fez essa linearização, nós vamos ter aqui um input, que serão esses valores né? que estão vindo aqui desse nosso vetor, que passou por esse fratim. É... E cada uma... Dessas entradas né, serão multiplicados aqui por camadas intermediárias, é, sendo que na nossa camada de saída, o nosso número de neurônios que nós vamos ter é o nosso número de classes que a gente está trabalhando. Se eu tenho um problema a ser resolvido, que é separar o que é um cachorro de um gato de um pato, né? a gente vai ter três classes, então a gente vai ter três neurônios na camada de saída. né? E aí a gente consegue, então, utilizar nossas redes neurais convolucionais, né? Então aqui pessoal, só para a gente ver de forma geral, a gente vai ter uma imagem, né? É, essa nossa imagem a gente vai ter que filtros convolucionais. E só relembrando, esses filtros convolucionais no início do nosso treinamento eles são pesos aleatórios, mas no processo de treinamento a gente vai ter ajuste desses pesos sinápticos, sendo que eles vai conseguir então obter linhas, curvas, bordas, né? É, depois dessa nossa camada convolucional, né, a gente vai ter então as nossas saídas, que é o que está representado aqui. E essas nossas saídas ela pode passar por um pooling, né, a fim de diminuir a sua dimensão. É, antes de entrar nesse pooling, né, a gente pode ter aqui uma função de ativação, né, que geralmente é a função de ativação relu, como a gente já falou, e isso vai nos levar aqui a várias outras matrizes aqui na frente. Né, essas matrizes serão linearizadas em um vetor, a fim de a gente trabalhar com uma rede neural convencional, né, chamada de rede neural full connect. É, aqui, né, só para a gente ver, é a mesma representação aqui de cima né, A gente tem uma imagem Aqui a gente pode observar que a gente tem três camadas Correspondente ao nosso verde, vermelho e azul né, Seria uma imagem colorida Isso daqui, nós temos aqui a representação né, Das nossas camadas convolucionais, Utilizando aqui o nosso relu Isso daqui lembra a gente que após é, Nós tivemos essa saída Que passou por essa função de ativação relu a gente vai ter um pooling, né, que vai diminuir aí a dimensão da nossa imagem, é, depois aqui do pooling, a gente vai ter aqui então essas matrizes de saídas, né? que serão a entrada dessa outra camada que a gente vai ter aqui, que é uma outra camada convolucional. Então a gente tem várias camadas convolucionais, cada camada convolucional vai ter sua função de ativação e a partir disso pode ou não ter um pooling. Na hora de fazer esse a gente pode ter ou não dropouts aqui dentro também, né? entre essas várias camadas. É, então, a gente pode ter diferentes arquiteturas aí de redes neurais convolucionais, ok? É, isso é a mesma coisa, né? só com alguns números aqui para a gente ver. A gente tem um único canal, então, uma imagem preto e branco, com 28 linhas 28 colunas. Né? Ela vai ser multiplicada aqui, então, por um kernel. É, aqui, no caso, a gente tem 32, 3, 32 kernels, né? de 5 por 5. A gente conseguiu chegar aqui nesse 32 saídas aqui, né, de 28 por 28, a gente poderia utilizar 64 filtros convolucionais, de né, 5 por 5, por exemplo, a gente vai chegar aqui nesses 64 filtros, e assim por diante, até chegar aqui no final, onde se nós tivermos 64 filtros de 14 por 14, né, nós vamos ter então é, 12.554 valores, que serão colocados aqui em um vetor, e em uma matriz, né, ou melhor, em uma rede neural tradicional, a gente vai conseguir converter isso ao nosso Output. Né? Sendo que aqui, ó, no nosso Output, vai ser o nosso número de neurônios que a gente vai ter, que vai ser igual ao nosso número de classes que a gente quer dizer Nesse exemplo aqui seriam 10 classes. Okay? E é, o que, que acontece? Existem várias pesquisas que utilizou diferentes arquiteturas né? e para algumas delas achou alguns resultados a gente tem algumas arquiteturas muito famosas que a gente vai ver aqui no slide a seguir. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no site, muito bacana, onde tem aqui 10 arquiteturas, né? as 10 principais arquiteturas aí, as mais famosas. É, se vocês digitar no Google, né? apenas este título aqui, vocês vão conseguir achar esse site. É bem legal só para vocês terem uma noção aqui das diferentes arquiteturas. Aqui ele traz para a gente um histórico, né? onde a gente vê que em 1998, que a gente teve o primeiro salto aí, né? no uso desse tipo de metodologia, que foi o LENET 5. Depois disso, né? é... essa metodologia ficou um tempo adormecida, né? até o momento onde a gente teve aí o desenvolvimento de computadores mais velozes, mais rápidos, né, que proporcionou aí, a utilização de estruturas mais complexas, que proporcionava uma maior eficiência, né, sendo que a partir aqui de 2012 que a gente tem aqui um uso mais intenso né, dessas metodologias. É, então, veja só, nós temos aqui, né, para a gente entender esses 10 é, arquiteturas mais famosas que a gente tem, Aqui dentro do nosso site, né, nós vamos verificar aqui algumas legendas, né? Que é importante para a gente entender. É, o T, ele significa né, uma função de ativação Tansing, o R vai significar relu, né? O, e, e por aí tem algumas outras coisas bem importantes para a gente conseguir entender as figuras abaixo, né? Mas tem aqui esse primeiro... Primeira configuração aqui que a gente tem em 1998, né? Um dos primeiros trabalhos, né? O primeiro trabalho que a gente tem de redes neurais convolucionais que traz essa ideia aí para gente. É onde ela tinha aqui uma topologia bem simples, né? Vocês podem ver que utilizava até uma função de ativação do tipo Tansing, né? E em 2012 a gente já teve aqui algumas diferenças, né? Utilizando aqui uma função de ativação relu, né? É, trabalhando aqui com uma arquitetura de rede um pouco diferente. É, se nós formos olhar aqui, em 2014, a gente teve essa rede VGG16, ela é muito famosa também. E o que a gente vai vendo é que vai mudando a arquitetura, né? Seria o um número de camadas convolucionais que vai mudando, né? É, essas funções de ativação, em alguns casos, né, sendo que a maioria delas é tudo relu, só aquela primeira lá, né, que tinha uma Tansing. É, nós conseguimos verificar também diferentes valores de dropout utilizados aí em diferentes metodologias, né, então o que, é que muda assim essas arquiteturas, né. E aqui a gente tem um Inception 14, onde a gente vê que a gente tem uma estrutura aqui bem diferente, né, é, e em cada uma delas vai utilizando raciocínios diferentes, formas de colocar essas camadas convolucionais ligadas de diferentes formas, né? É, que faz com que essa rede, né, elas vão tendo, então, uma eficiência, vamos dizer assim, uma curácia nessa classificação maior do que as pré-existentes. Né? Então, passo a passo sempre vai surgindo aí arquiteturas um pouco mais eficientes, né, e sempre nós teremos aí coisas melhores do que as pré-existentes, né? É, em 2015 a gente teve esse inception v3, né, e já teve algumas alterações aqui nessas arquiteturas, né, a forma de como cada é, camada convolucional foi exposta. É, o ResNet 50, aqui em 2015, né, a gente consegue ver aí trabalhos com classificações bem legais utilizando o ResNet 50, o ResNet 101 também, né? É, nós temos aqui, em 2016, uma estrutura aqui diferente, bem legal também é, em 7 v 4 em 2016, então são diferentes arquiteturas que nós vamos tendo, né? que, consequentemente, tem diferentes acurácias, né? Algumas a gente tem um número de parâmetros muito grande, outro número de parâmetros muito pequeno, né? Mas o importante da gente saber é que já existem várias arquiteturas de redes, né? Que, por ser muito famosas e ser muito utilizadas, a gente pode utilizar os nossos trabalhos. E qual que é o impacto disso, né? É que a gente consegue ver qual que é o impacto disso. O tamanho desses círculos que nós temos... É, se associa com o número de é, coeficientes, o número de pesos que a gente tem né? é, dentro aqui de cada uma dessas arquiteturas. Né? Então essas bolinhas maiores aqui seriam aquelas que a gente tem o maior peso e as bolinhas menores que a gente tem o menor peso. O que, que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver que nós podemos ter situações, onde a gente vai utilizar, por exemplo, o BGG16, que ela é super pesada, é super hiperparametrizada, né? Exige um poder computacional muito grande e a curácia dela não é tão grande, né? Ao passo que a gente poderia utilizar algumas outras arquiteturas que têm um peso bem menor, né? A gente tem aqui um número bem menor de parâmetros e ainda assim uma eficiência, uma acurácia muito alta, né? Então é muito importante a gente ir sempre pesquisando essas diferentes arquiteturas, né, que a gente tem disponíveis, as novas que vão saindo, para a gente verificar se é possível a gente utilizar essas, né, que tem um número de parâmetros, é né, melhor, um número de coeficientes, um número de pesos pequeno, né, que vai exigir um menor poder computacional e ainda assim nos possibilite aqui. Uma grande acurácia. E outra coisa muito importante né, que vale a pena ressaltar é que nós já temos né, esses pesos sinápticos aqui já treinados né, dentro dos exemplos lá que eles foram expostos. Né, e que quando a gente vai utilizar essas redes para a gente fazer treinamentos, né, classificações em um problema específico nosso, ao invés de nós iniciarmos o nosso treinamento do zero, que poderia demorar semanas e semanas aí de processamento, a gente pode partir desses pesos já treinados. Né? A gente consegue fazer o download desses pesos já treinados na internet. E o que acontece? É, esses pesos já treinados eles já conseguem absorver, né? extrair dentro de uma determinada imagem as curvas, linhas, bordas, círculos... Né? De forma que, muitas vezes, ao invés de a gente fazer todo o ajuste dessa matriz aqui, que ela é muito pesada, como vocês podem ver, a gente faz o ajuste apenas daquelas últimas camadas que a gente tem lá, que seria aquelas redes neurais tradicionais. Né? É, a fim de nós ganharmos aí bastante, mas bastante, mas bastante tempo mesmo no treinamento das nossas redes né? então é sempre legal a gente nunca começar do zero quando a gente vai fazer o treinamento das nossas redes a gente pega essas redes aí que são redes pré-treinadas ok? agora pessoal que a gente já entendeu o que, é que são redes neurais né? já vimos aquelas diferentes arquiteturas lá que são muito famosas é, vale a pena agora nós falarmos sobre algumas metodologias que utilizam essas redes neurais convolucionais. Podemos iniciar falando da RCNN, né, que foi proposta aí por OSS. É, então, nessa metodologia aqui, né, nós, a partir de uma imagem original, é, nós criamos né, várias subimagens, né, utilizando fragmentos dessas imagens. Temos aqui a algumas camadas de redes convolucionais, pode ser qualquer uma daquelas outras, né, sendo que aqui nesse caso, geralmente, se utiliza a VGG-16, é, e após essas redes neurais convolucionais, a gente tem uma parte que faria um box de box né, em torno do nosso objeto de interesse e, por meio do suporte vetor de máquinas, a gente consegue então fazer a classificação daquele objeto que nós estamos circundando. Então, essa aqui é uma metodologia de 2014, já que em 2015 os mesmos autores criaram o Fast RCNN onde eles fizeram aqui algumas alterações nessas né, configurações aqui delas. É, depois, ainda em 2015, eles apresentaram o FASTER RCNN. E isso nós fomos ver, nós temos aqui uma publicação mostrando o tempo gasto né, por essas redes, onde a gente consegue ver que o RCNN né, necessitava de um alto tempo né, para que a gente conseguisse, então, fazer as predições, enquanto o Fast, RCNN, é bem menos, e o Fast é bem menos ainda. Né? Então, a gente consegue ver como que essas configurações, essas diferentes topologias, aí elas influenciam no nosso tempo, de tanto no tempo de treinamento, como no tempo né, de predição. É, Outras metodologias bem famosas são o IOLO. Né? Nós temos aqui o YOLO, versão 1, versão 2, versão 3, 4, versão 5, né? dos anos 2016, 2017, 2018, 2020 2021. Todas essas metodologias aqui são bem legais, né? cada vez que vai saindo uma versão, ela é melhor do que aquela pré-existente, melhor no sentido de ser mais rápido e proporcionar uma maior acurácia aí na hora de fazer as classificações. E aqui a gente consegue ver a comparação sobre alguns mas dessas metodologias, né? a gente vê aqui que o IoLo V4, por exemplo, é, ele apresentou né, uma maior acurácia, a gente consegue ver isso aqui no sentido do eixo Y, do que IoLo V3. Né? E IoLo V5 também é bem mais rápido que IoLo V4. Só para a gente ter uma noção, esse vídeo que vocês estão assistindo, eles foram gravados a 24 frames por segundo. Né? Algumas câmeras né, já vêm configuradas né, com padrão para capturar o vídeo considerando é, 33 frames por segundo Então nós conseguimos trabalhar com mais de 60 frames por segundo, isso daqui é trabalhar em tempo real mesmo né? é, Ou seja, a gente consegue processar um número muito grande de imagens é, por segundo né? É, outras metodologias bem interessantes é o MASC RCNN. Todas essas metodologias que a gente mostrou aqui anteriormente, o RCNN, o FAST RCNN, o FAST RCNN, tanto quanto o IOLO, nós conseguimos apenas colocar um bold box em torno do nosso objeto de interesse, ou seja, a gente consegue fazer uma detecção e uma classificação. O MASC RCNN. E o IOLACT, que nós vamos ver depois dessa metodologia aqui, se destaca pelo fato de, além de nós conseguirmos é, ter um bold box nós também temos uma máscara sobre o nosso objeto, ou seja, ele faz também uma segmentação. Né? É, então nós temos o mask RCNN, que é uma proposta de 2017, uma metodologia bem legal. Né? É, e temos também o IOLACT. Né? O IOLACT é bem mais recente, de 2019, e já em 2019 ainda, teve uma outra versão do IoLATE proposta pelos mesmos autores, chamada de IOLAT++, né? É, e o que acontece? Se nós formos comparar essas metodologias, nós temos aqui o MASC-RN-CNN como estrelinha, temos aqui o IOLAT é, por esse símbolo vermelho e o mais com esse símbolo rosa. O que a gente consegue ver nessa imagem é que, para nós trabalharmos, é, com imagens em tempos real, né? com vídeo, por exemplo, onde a gente tem mais de 30 frames por segundo, a gente consegue fazer isso apenas com o IOLACT. O CNN a gente não consegue trabalhar né? é, com muitos frames por segundo, uma vez que nessa metodologia a gente depende de um maior poder computacional. Quando nós olhamos nesse sentido aqui do eixo Y, a gente vê algumas informações muito importantes, que aqui a gente vê né, a associação em relação à curácia, onde nós conseguimos ver que o iolacte tem uma menor curácia, já o iolacte mais e mais possibilita uma curácia maior, né, e o maskin crn maior ainda, ou seja... Se nós precisarmos trabalhar com imagens em tempo real, né, sendo que nós temos um vídeo, esse vídeo aí tem mais 30 frames por segundo, e a gente precisa trabalhar com isso em tempo real. Uma situação como essa, o IOLACT é uma melhor solução. Por outro lado, se nós não precisamos né, de um tempo tão curto de processamento, a gente não está trabalhando né, com imagens em tempo real, é bem mais interessante a gente trabalhar com o MASC RCNN uma vez que ele alcança aqui maiores valores de, é, de apurácia, ok? É, mas vamos lá. Onde que nós podemos, então, aplicar a visão computacional nas ciências agrárias, né, na agricultura? Isso daí pode ser uma pergunta de vocês, né, uma dúvida que vocês tenham. É, Para a gente responder isso, nós podemos fazer uma outra pergunta. Né? Como que a gente consegue utilizar a visão humana dentro das ciências agrárias? Na verdade é muito mais difícil a gente responder né? onde que a gente não conseguiria utilizar a visão computacional do que onde a gente consegue. Porque em todos os momentos, né? todas as etapas aí de um cultivo, a visão computacional ela pode ser utilizada. Por exemplo, vou imaginar o nosso primeiro passo lá na agricultura que é tratado banhando lá com as nossas sementes a gente pode necessitar fazer a classificação das nossas sementes, né? A gente consegue fazer essa classificação aqui por redes neurais convolucionais, identificando o que é que são sementes, o que é que são impurezas. É, dependendo da situação, a gente consegue trabalhar até como para detectar, né, para separar o que é uma semente doente de uma semente sadia, uma semente blocada de uma semente né, que não está blocada, por exemplo. É, depois nós vamos plantar essas sementes, então nós vamos ter as plântulas, nós conseguimos verificar o número de folhas que a gente tem, se está no momento de a gente passar isso para o campo, se não, se essas folhas né, elas têm uma determinada doença, se tem algum déficit de nutriente, né? então a gente consegue fazer com que os computadores tomem decisões a partir dessas imagens. Né? É, depois nós vamos pegar essa plântula e vamos transplantar ela lá no campo. Depois, nessa estado, a gente pode utilizar um drone, por exemplo, para a gente verificar como está o nosso estante. Né? É, se a gente vai precisar fazer um replantio, né? é, se nós vamos precisar é, utilizar né, algumas intervenções para tirar essas plantas que estão entre linhas, né? que provavelmente são plantas daninhas. Todas essas informações a gente consegue obter aqui por redes neurais convolucionais. É, trabalhando aqui com plantas daninhas, a gente pode utilizar uma imagem que vai detectar dentro daquele espaço ali o que é a nossa planta de interesse, o que são plantas daninhas. Né? Isso pode nos possibilitar tomar decisões se é o momento de utilizar o um herbicida, se não é. Né? é e também trabalhar aí com o controle automatizado dessas plantas daninhas, como a gente vai ver na imagem daqui a pouquinho. É, mas aí tá, nós temos nossas plantas, essas plantas podem ter doenças. A gente consegue detectar qual que é o nível de dano dessa doença, consegue até mesmo reconhecer qual que é essa doença aqui por meio da análise de imagens. Pragas, é a mesma coisa, nós conseguimos detectar qual é o nosso nível de dano aí ocasionado por pragas numa determinada cultura e verificar se está no momento da gente fazer o controle dessa praga, se não está. É, mas qual que é essa praga? a gente também consegue né, criar dispositivos que consegue, por meio de imagens, detectar quais são as pragas que a gente tem na nossa área. Né? E se nós tivermos uma câmera ali, captando imagens em tempo real, né, a gente conseguiria até verificar isso em tempo real, quais são as pragas que a gente tem, que está ali naquele exato momento né, sobre a nossa cultura. Isso daqui nos possibilita tomar muitas decisões importantes na nossa cultura. Mas aí tá, nós tivemos aqui o nosso cultivo, né? verificamos aqui aplicações da detecção de doenças, de pragas, e vamos chegar no nosso último estágio, que é a colheita. No momento da colheita, a gente pode ter frutos maduros, frutos imaturos, a gente pode utilizar também as nossas redes neurais convolucionais para tentar detectar o que é um fruto maduro do que é um fruto imaturo. Né? E isso daqui é muito importante também. Então, a gente consegue ver aqui várias coisas que a gente consegue utilizar a visão computacional, tendo ciências assim, ciências né? É apenas uma pequena quantidade de exemplos aí em relação às suas aplicações. Mas como que isso pode ser útil do ponto de vista prático? Né? Isso pode ser útil de muitas formas. Né? A gente pode fazer é, uma classificação das nossas sementes, né? fazer a seleção das nossas sementes aí por meio da análise de imagens, é, por exemplo, o controle de plantas daninhas, geralmente a gente faz em área total, né, onde a gente tem um gasto econômico muito grande, porque uma, a gente vai ter uma quantidade de pesticida muito grande sendo utilizado, né, a gente vai ter impactos negativos aí no nosso meio ambiente. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com cultivo orgânico, a gente teria que fazer essa limpeza manual, né? o que também... É, teriam grande quantidade aí de mão de obra envolvida, uma eficiência relativamente baixa. Mas olha só, a gente pode utilizar a visão computacional dessa forma. Né? Esses aqui são alguns dispositivos que a gente consegue encontrar aqui na internet, vários vídeos mostrando, né? onde nós temos aqui um determinado equipamento. Esse equipamento né, ele se movimenta no campo utilizando o sinal de GPS, é, alguns desses equipamentos, né, energia gasta é energia oriunda aí, né, da luz solar, né, tem placas aí, solares aí, é, placas fotovoltaicas, né, é, que passam que esse sistema nem sequer gasta tanta energia. E aí a gente vai ter uma câmera, então essa câmera ela vai filmar lá aquele solo e vai conseguir identificar ali o que, é que são nossas plantas de interesse, o que são plantas daninhas, né? E como que vai ser o controle? O controle ele pode ser termal, né? um lanche chamas, exatamente em cima da nossa planta daninha, ou até mesmo uma garrinha que vai lá e arranca aquela planta. Né? Então a gente consegue ver aí, por exemplo, né? uma das várias aplicações é, práticas da visão computacional. É, vamos ver aqui, se a gente consegue classificar o que, é que são frutos maduros de frutos imaturos, né? nós podemos então... É fazer com que o computador, ele tenha uma câmera, ele consegue então verificar o que é o fruto maduro dentro daquela imagem, onde que ela está e aquela mãozinha vai lá exatamente em cima do fruto e faz a colheita, né? Então a gente consegue fazer uma colheita é, automatizada aqui dentro do nosso ambiente, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos com a cultura automateira, com a maçã, né? E isso daí a gente pode, então, ter uma ideia das várias aplicações que a gente pode utilizar a visão computacional e no contexto de agricultura 4.0. Então, pessoal, com certeza vocês já pensaram em muitas formas né, de utilizar redes neurais convolucionais dentro do trabalho de vocês, é, mas vamos ver aqui mais algumas produções científicas, alguns artigos bem recentes né, que utilizaram essas metodologias. É, nós temos aqui um trabalho, né, que foi desenvolvido em campo, onde foi colocado algumas armadilhas para captura de alguns insetos. E foi utilizado, né, redes neurais convolucionais, né, utilizando aquela metodologia lá do YOLO, para fazer a contagem de número de insetos voadores, né, que a gente tem aqui nessas armadilhas, né, Onde foi encontrado uma excelente acurácia. Nesse outro trabalho aqui, é, foi treinado redes neurais, né, convolucionais, para reconhecer diferentes vegetais, né, sejam frutos, flores, né, e foi encontrado assim, uma alta acurácia também. É, nesse outro trabalho, a gente consegue ver, né, a possibilidade de nós é, fazermos até mesmo a segmentação de flores aqui, de maçã, né, e além disso obter, né, é, dados aí de contagem quantas flores que havia no campo esse aqui foi um outro trabalho bem parecido também com maçã né? feito aqui em um ambiente natural onde conseguiu obter também aí né? essa detecção dessas flores e as suas contagens né? daí com uma alta curaça também é, nesse outro trabalho né? um trabalho bem interessante porque eles utilizou uma câmera 3D né? de forma que eles associaram uma imagem 3D com redes neurais convolucionais para fazer aqui a detecção de frutos e após a detecção eles conseguiram isolar apenas os frutos né? e por ser uma imagem tridimensional é você vai até rotacionar isso e conseguir né? ver como que esses frutos estão tá distribuídos na planta É um trabalho bem bacana esse daqui esse outro trabalho foi um trabalho com algumas palmeiras, né, onde foi possível fazer a detecção de frutos no solo. É, nesse outro trabalho aqui, com a uva, né, foi possível fazer uma segmentação a fim de determinar o que, que seriam frutos né, nessas imagens, né, o que, que seriam esses cachos o que pode dar informações muito importantes associadas aí a tratos culturais, momentos de fazer a colheita, até mesmo estimar a produtividade por análise de imagens. É, nesse outro trabalho aqui, nós conseguimos ver né, uma segmentação aqui nos frutos, utilizando máscara RCNN onde a gente consegue ver a máscara sobre os frutos, né, que seriam essas cores diferentes que foram colocadas aqui sobre essas imagens, Originais. E outra coisa, pessoal, que vale muito a pena a gente destacar aqui, é esse trabalho, né, que é um trabalho que associou o... imagens hiperspectrais né, com redes neurais convolucionais. Então, veja só, todos esses exemplos que a gente viu até esse momento aqui foram com imagens RGB, né, explorando apenas o espectro visível. Mas a gente pode trabalhar né, coletando aí, ondas é, que corresponde ao espectro que não é visível para a gente, né? E conseguir, então, utilizar redes neurais convulsionais a fim de nós conseguirmos né, fazer classificações, detecções que a gente não conseguiria fazer a olho nu. Então, pessoal, tem aqui multiplica, e multiplica muito o número de funcionalidades que a gente consegue atribuir a estas metodologias. E aproveitando a oportunidade, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o meu canal no YouTube. Né? Aqui no canal do YouTube nós temos aqui várias playlists, e em alguma dessas playlists nós temos aqui né, várias e várias aulas associadas aí à análise computacional de imagens. Né? É, dentro dessa playlist mesmo, análise computacional de imagens, é possível aprender o que é uma imagem, sistemas de cores, como que faz a conversão desse sistema de cores, como que consegue fazer segmentação... Obter várias informações importantes aí utilizando o software R, a parte da análise de imagens, e como utilizar redes neurais convolucionais, né, que por algoritmo MASC é RCNN no Google Colab. Então, para quem quer estudar e aprender mais sobre esse conteúdo, dentro desse, no... desse meu canal vocês vão ter aí um material de estudo muito bom. E, além disso, temos aqui também outras playlists, né, onde nós falamos sobre análise multivariada, resenha de livros, né? É, Existem vários vídeos de redes neurais convolucionais dentro de uma playlist aqui, vou fazer uma seleção, e também várias aulas né, que integram aí o curso de estatística experimental, ok? É, então é isso, pessoal, me mantenho aí à disposição para dúvidas e muito obrigado!